Luciano Fernandes, sou editor de conteúdo da revista Blog Escalada e a gente foi selecionado pela Osprey junto com um grupo de influenciadores para a gente participar de uma campanha que eles idealizaram essa campanha vai pegar uma mochila e vai fazer ela viajar o Brasil inteiro com vários praticantes e cada praticante vai utilizar a mochila de uma maneira diferente eu vou utilizar a mochila numa escalada, a gente idealizou para testar essa mochila a gente vai escalar na Chata lá em São Bento do Sapucaí é, vamos ver que mochila que é, eu não sei que mochila que é, é eles me disseram que é do modelo manta e assim que a gente enviar a mochila para outro influenciador, a gente vai colocar o nosso bottom e aí ah, essa mochila vai viajar o Brasil inteiro Ela é uma mochila de hidratação, espero que dê para carregar a corda, carregar os equipamentos básicos, a água, a comida que a gente vai fazer nessa escalada tra tradicional. É, vamos ver como é que vai ser o teste Eu não conheço a mochila Ela tem uma telinha aqui para que você não, é, não sue nas costas Ela parece ser bastante leve Ela não tem a parte de trás aqui alta Então na hora de bater a cabeça parece que não vai acontecer é, Ela já tem aqui, já vem junto com o cantil Para a gente poder usar a hidratação junto com a mochila E vamos ver se essa mochila é boa mesmo eu já vou colocar o bottom que a gente ganhou aqui na mochila e já vou pensar como que eu vou testar ela nessa escalada na, na chata. Então, vamos lá. E...